Olá pessoal, quase engasgo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje, gente, eu estou aqui para mostrar para vocês os 50 fatos sobre mim. Mas não vai ser 50, vai ser só 25. Eu já fiz um vídeo desse aqui no mesmo lugar também, mas não ficou muito bom, não. Mas hoje eu prometo contar tudo da minha vida, tudo detalhado Vai ser um vídeo muito bonito Gente, não é meu oitavo torto, não é porque eu fico procurando Não tá a câmera, mas a câmera tá aqui Porque senão vocês pensam que eu fiquei zaroído um dia pra noite Olha gente, que vista bonita, ó isso se, se encontra só nesse canal. E hoje, gente, eu nem tirei a remela do zóio, nem lavei a cara, nem pintei o cabelo. Mas hoje eu tô aqui, né, gente? Ao viver a pra vocês. Pra mostrar mesmo a realidade. E meus fatos, gente, não é muito interessante, não. Porque eu não sou uma pessoa interessante. Infelizmente, eu não sei o que, que eu posso fazer. Mas de repente, vocês querem saber um pouco sobre a minha vida, né? Mas hoje eu vou estar tá contando tudo. Fique até o final. E antes de eu estar falando meus fatos, gente, eu sei que é chato, mas se inscreva no canal, gente, ajuda o canal a crescer, porque tem gente que vem cá, assiste, pega as novidades, pega a receita, pega as dicas, pega tudo, mas não, não se inscreve no canal. Você não pode ficar nessa vida. E depois de ter se inscrito, deixa um like pra mim, ajude aí o canal com like, porque o like é muito importante, porque o YouTube vai ajudando e espalhando o vídeo pra um monte de gente. Mas também não é só o YouTube ficar recomendando o vídeo, recomende esse vídeo também para um amigo seu Que quer saber sobre a minha vida, eu tenho certeza que um cara de gente da minha rua vai estar assistindo esse vídeo Então seus curiosos, deixa aí um like pra mim, pelo amor de Deus E vamos falar esses fatos agora <música> Gente, e meu primeiro fato é que meu nome completo é Pedro Victo Amorim Santos. Muitas pessoas me chamam de Pedro Vitor. esse amorim veio do meu, do meu avô de par de mãe. E, gente, o segundo fato não é me engabando, mas o que é bom é a gente tem que falar. Eu sou uma pessoa, gente, muito pontual. Se você marcou comigo 7 horas, quando for 6 horas da tarde eu tô lá. Eu sou uma pessoa pontual até demais, porque eu também sou ansioso. Gente, e o terceiro fato sobre mim é que eu gosto muito de música. E as músicas que eu gosto, gente, é evangélica. Então eu gosto mais dos hinos antigos. Eu não gosto tanto dos hinos de hoje, não. Porque eu acho que não fala muito comigo. Gente, e o terceiro fato é que eu ando desse jeito o tempo todo. Sempre eu uh, uso, assim, uma camisa, assim, por baixo. Essa camisa é de vereador. Tô brincando. É de um velho que já morreu. <risos> brincando, gente, é uma camisa branca. Gente, mas eu visto social assim o tempo todo. Todo tempo eu tô andando social. E também, gente, é porque eu sou da igreja, então eu só uso assim e também porque eu escolhi assim. Gente, o quinto fato é sobre o meu peso. Gente, eu peço 49 kg eu sou uma pessoa muito magra. E não é por falta de comida, não, gente, é porque minha mãe fala que eu sou ruim de engordar mesmo. Gente, eu nasci no dia 18 de 8 de 2006. Então, gente, eu tenho 15 anos. Mas pode falar que eu tenho 16 anos já. E eu, gente, eu estou fazendo o um ensino médio, eu estou no primeiro ano. E, gente, o um novo fato, gente, é que meu pai morreu quando eu tinha um ano e seis meses. Então, gente, eu não tenho pai, eu só tenho meu padrasto, que eu considero muito como um pai. Ele é uma bênção na minha vida. Gente, outro fato sobre mim, o décimo fato, é que eu tenho nojo, gente, de comida velha, comida azeda, estragada. Acho que todo mundo tem, né? Mas, gente, eu morro de nojo de comida velha, é a única coisa que eu tenho nojo. Gente, e o décimo primeiro fato sobre mim é que eu não tenho medo de quase nada. Eu tenho medo de um bicho, só que eu não vou falar que bicho que é, que eu tenho medo das pessoas jogarem em mim na rua. Se bem que esse bicho que eu tenho medo não tem assim muito na rua. Gente, o fato 12 é que eu tenho poucos amigos. E o outro fato sobre mim, gente, é que eu amo cantar. Só não canto muito bem, mas eu canto. Gente, minha comida favorita, assim, que é pra fazer mesmo, é macarrão. Acho que não tem uma comida assim que eu falo, eu não gosto Mas uma comida, gente, que eu não sou muito chegado, é peixe E uma meta, gente, eu sei que vocês estão querendo saber Gente, minha meta é pagar esse celular aí Gente, são, então, pelo amor de Deus, me ajuda a monetizar o canal, gente, pra ver se eu ganho um dinheiro Já não tá nada, o canal tá monetizado e não tem visualização também, né? Gente, uma cor que eu gosto é preto e amarelo Só que eu não dou certo assim com o amarelo, mas eu gosto Você vê que a maioria das coisas aqui do canal é amarelo Gente, um sonho que eu tenho aqui, gente, que eu acho que não é um sonho só meu Acho que o é um sonho de muitas pessoas é ter um sucesso aqui no YouTube É crescer no YouTube e poder ter um dinheiro também Pra você que fala que dinheiro não é tudo, então me dá seu dinheiro É lógico que o dinheiro não compra felicidade, mas eu com dinheiro eu não ficarei muito triste não Gente, uma coisa assim que eu não gosto muito é cortar cabelo Mas é melhor estar tá com o cabelo cortado do que desse tamanho, né? Mas eu não gosto muito de cortar cabelo não Gente, o vigésimo fato meu Ai, vingésimo. É que uma coisa que eu gosto muito, gente, se você quiser me agradar, é paçoca e chocolate. Tem vezes que eu como paçoca e coloco uma do lado aqui e outra da outra. E como, gente, estranho. Rapidinho. Eu fico parecendo aqueles castor. E o vingésimo primeiro fato sobre mim é que eu chamo, gente, a minha avó de mãe. E chamo minha mãe pelo nome. Tem gente que fala que eu tô fazendo errado, mas não, gente, eu não tenho costume. Gente, outro fato sobre mim é que eu dou risada por qualquer coisa. Qualquer coisinha eu tô rindo. Quem me conhece sabe. Gente, outro fato sobre mim, não sei se vocês já perceberam aqui nos vídeos, mas, gente, tem hora que eu gaguejo. E isso é ruim, gente, tem hora que a gente tá gaguejando. Não é sempre não, mas tem hora, assim, quando eu tô conversando muito embolado, ou quando eu tô, assim, sei lá, ansioso, eu gaguejo bastante. Gente, um dos meus sonhos, assim, que eu tenho vontade, além de ser crescer no YouTube, eu tenho um sonho, gente, de ser dentista. E eu também, gente, tenho um sonho de ser cabeleireiro. Já pensou uma mão na boca e outra no cabelo? Tô brincando, gente. E o último fato sobre mim, gente, que não é tão grande e interessante assim, é que eu nunca saí do estado de Minas Gerais. Então se você quiser realizar meu sonho, é só você me contratar que eu vou estar tá aí na sua cidade. Eu já viajei para lugar longe aqui de Minas, mas eu nunca saí do estado não. Então, gente, acabou os fatos sobre mim, mas eu acho que vocês, deu para vocês conhecer tudo sobre mim. Tudo não, um pouco. Então, gente, espero que vocês gostem, espero que vocês tenham divertido com esse vídeo. Se você tiver gostado, gente, vocês com certeza de uma altura dessas, já deixa um like pra mim. Aqui embaixo, gente, tem um monte de vídeo, tem playlist, tem, tem vídeo tudo, tem vlog, tem tudo que eu faço, tá aqui no YouTube. Então vai assistir esses vídeos, e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, e vai terminando por aqui esse vídeo, e até a próxima, que Deus abençoe todos vocês. Tchau!